E aí Clã dando aqui de novo, Hoje a gente está vendo com o jogo de aventura para PC, é um indie gratuito, você pode baixar e jogar, a gente vai jogar um pouquinho. É, não é muito conhecido, a gente estava querendo muito jogar Little Nightmares 2, achava que sairia este ano, mas está prometido para fevereiro do ano que vem. Então a gente vai jogar essa brincadeirinha que lembra um pouco o estilão da personagens é personagem, esta velhinha. Vamos começar aqui. Música Ó, oh, a vez pegou ela Pegou a mão e pegou Uns do medonho no escuro Eita porra Beleza, a mão que carregou a gente Pelo jeito embolotou Aí tá a nossa amiguinha Uma velhinha Com o rostinho na, na brasa, né, na chama É bem bonitinho, é o mesmo estilão do Little Nightmare O personagem é pequenininho, explora um mundo grandão e eu acho que a ideia é você acender todas as velas e os, os inimigos são bichos grandes, meio amorfos e horríveis Tá, a gente sempre está derretendo e tem que recarregar a vela Essas, essas poças de cera vamos ver assim pra chegar perto conforme a forma de gente anda vai pingando que legal a ambientação é boa não tem não tem música de fundo tipo, que é tipo um tutorial né olha a gente vai diminuindo conforme anda <risos> que interessante o conceito é uma tensão a mais, né? Oh. já a gente vai confrontar o primeiro inimigo. Pegar esta ferramenta com ela, a gente consegue tampar e se esconder dos inimigos que são atraídos pela luz. Olá, isso... <risos> é meio horrível, hein? Verão o é mas bonitinho. Agora a gente tem como se esconder. usando o Ctrl, a gente tapa a luz e faz menos barulho, porque os inimigos são atraídos pelo barulho. Tá no Mario, acho que tutorial. Ele fala para usar o sneak, ó. Oh. <risos> o bicho tem um faz um barulho horrível. Proteger debaixo das coisas, só que mais ou menos, não é 100%. Só vamos. é que dava para explorar tudo para lá? Aperte aqui para fazer um bichinho. Apertando Q não está acontecendo nada. aí que a gente faz um bichinho, que legal. E aqui? Nossa, o caminho estava muito claro. Gente. A gente passou direto. E agora? Daqui lado? Por enquanto eu estou gostando bastante, viu? É bem desafiador Não sei se é um jogo pesado, não consigo compreender se é um jogo pesado não, Realmente dava para vir para esse lado né? Tem que passar nas velas, tem que Esperar ele crescer de volta. Vamos acendendo os candelabros. É muito bem feito, viu? Ó, oh, acendemos é tudo. Agora tem tipo uns pernilongos Que coisa horrorosa ah, O bicho saiu Nossa Mete assim. hein? que tem mais um pouquinho de cera. <risos> Fazer um bicho aqui com o nosso. Aí, atraindo para longe. Aqui não tem problema os bichos atacarem tá a gente, ó. que a gente está perto da cera. Conseguimos fugir. Os pernas são horrível. Esses suspiros são cruéis, hein? Não tô curtindo não, viu? Não pegou gente, pensei <risos> completamente que podia apagar a velhinha. E aí, conseguimos, depois de muito sofrimento É meio desafiadorzinho, viu? Não é muito facinho, não Pra quem gosta de jogar jogos, tem que ficar em modo stealth É uma boa pedida também, viu? Câmera não é das melhores, mas mesmo assim tá legal. Cadê a carinha do nosso personagem? <risos> o bicho tá assustado. É, oi, tá agoniado. Mais uma parte aí, vencida Coisa brava Será é que isso aqui é cera? É cera? Tem espaço certinho pra gente passar. <risos> Mais um save. Olha os vitrais, que top. Caveirona. Um bicho zoomado ali. Sinistrão, hein? Hum... Na hora de fazer o nosso golemzinho para ajudar a gente. Pô, deu tudo certo. A gente já está pegando as manhas? Hum. Duvido, duvido. Nossa! Foi tenso aí, viu? É muito bonitinho o jeito que anda. Né? Olha ela, a velhinha. A gente não ia jogar completo, mas vamos jogar sim. Opa! Oh, oh, oh. Desabou tudo aí a gente é fogo Estamos tipo num mausoléu Olha Horrível Não curto o barulho Não, não curto Ah Hora é de se esconder, hein? Vamos pra lá, não tem nada pra ver aqui. Bom, enquanto a vela está apagada. Não tem consumo. Vai pra lá, vai, vai pra lá. Uh. Uh. Aê. Ué, a parte mais difícil foi disparada aquela para externa, hein? Não tem vida contada, como a gente achou que tinha hum. <risos> Pula! Ah! <risos> Está piorando. Hein? Parece que está aqui com a gente. Credo. Vale a pena baixar? É só um giga, viu? São um giga. Nossa vela está mais assustada, assustada que a gente. Opa! Super normal. O conceito da vela recuperando a cera nessas forças é bem legal. Mais um save? O bicho está alucinado para pegar a gente. Não oh, pegou! <risos> pegou, droga. e aí a gente volta no tipo um candelabro uhum. passar a gente só tá aqui ó Oh, duvido, você vem aqui. Oh, deu tudo certo. Mais um candelabrozinho. E saímos da parte sinistrona. Quer dizer, da mais sinistra. Né? Agora voltamos para tradicional sinistro tradicional. Chegou no final Corre, corre, corre! Nossa, o bicho. Olha o bicho, olha o bicho vindo Emboscando <risos> ele né? Respiração, rio, está tá desintegrando né? Muito bom. Eu acho que acabou. A... Não sei se a demo é o seu jogo completo. É. Bem bonitinho, bem simplesinho e gratuito para quem quiser baixar, vou deixar na descrição o link para download. Eu normalmente gosto de usar o Steam para esse tipo de coisa. E muito me agradou, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie como esse, metroidvania e recomendações, deixe um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar tá lendo e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade!